nós vamos ter um programa também muito especial, porque teremos a participação de um dos mais famosos e mais aclamados cantores da nossa região aqui e até mesmo do Nordeste, que é o grande João Dino, João Dino, que vai fazer hoje aqui o primeiro grito de carnaval, fazer logo o carnaval da saudade, e é com muito prazer que a gente recebe esse grande artista aqui na tarde é nossa. Quero aproveitar logo o início do programa e mandar um alusão e um abraço né, e os agradecimentos à galera lá de Brejo Santo, que ontem nós mão aqui. João Dino Histórias, histórias Crônicas e Causos, publicados durante o ano de 2011 no João Norte, que a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho aqui. Também estou aqui em mãos João Dino e Banda, com um MP3 aqui, com 136 canções. Eita, rapaz, e como desse tanto de música aqui, João Dino, nesse MP3? João Dino é um, um, um, um versátil artista, né? Tanto na, na literatura como na música, como na verdade nas suas seus causos. Ele, que eu já dei uma uma uma, uma, uma, uma olhei aqui é, é, no seu na apresentação aqui do seu do seu seu livro. João Dino João Dino é o um nome de batismo, mas foi uh, foi o nome do era apelido do avô dele. E daqui a pouco ele vai falar sobre, sobre essa história, como é que o apelido do avô dele se tornou, em nome oficial de Batista, criando uma nova família, a família Dino. Já, já, a gente vem com João Dino aqui na Tarde é Nossa. Segura aí que é rapidinho, a gente volta já. A Tarde é Nossa, como eu já havia falado antes, o grande João Dino dando o primeiro grito de carnaval aqui no Cariri. Bora, João Dino! Vamos lá, Fábio Carneirinho, TV Verde Vale, programa Tarde Dia Nossa. Primeiro grito de carnaval que vai sair no Cariri, vai sair daqui agora, viu, Fábio? Simbora. Vai ser mais ou menos assim, ó. Meu querido, meu querido Fábio Carneirinho, essa é a orquestra que a gente chama de Orquestra de Donçalos. Você sabe que Carnaval de 99, de 2000, eu juntei essa turma, tinha é, mais componentes, e nós fizemos o Carnaval de Rua de Juazeiro do Norte, quando então, o então prefeito Mauro Sampaio, e quando o prefeito Joinha, lá de Crato, assumiu também, nós fizemos um ano lá. E toda a gente forma essa orquestra, não é que tenha já os contratos, já tudo... É, já pré-estabelecida, aquela coisa já combinada. Mas a gente faz, em Brejo Santo, geralmente a gente o sábado lá, em Assaré, e esse ano vamos começar diferente. Vamos começar em Kicheramubin, lá no Clube Social de Kicheramubim, a sexta-feira do carnaval vai ser com o João Dino e a orquestra Dinossauros. Eu vou ter esse apelido nessa orquestra porque é para dar a ideia de uma coisa bem grande, né? Sim. Dinossauro é grande, embora <risos> não, o cara falou, dinossauro não, não tem nada com música, mas tem com tamanho. Exato. É? E aqui está só praticamente a metade, ainda tem mais gente nessa orquestra. Então, o que a gente faz? Junta tudo quanto é coisa do passado, as coisas mais bonitas dos carnavais de outrora, e também atualizando os temas. Tem uma música que o Roberto Carlos gravou, Fábio, que ficou muito comprida. A música é muito comprida, no ritmo que ele canta quase 20 minutos de tempo. Aí nós estamos tocando em ritmo de frio. Não, não você quer ver como eu, é que ficou? Eu quero, sim. Eu... Você quer ver como ficou isso aí? Fico a música Agora, eu tenho procurado esse cara que o Roberto Carlos está cantando. Eu tenho procurado. Só no mês de dezembro eu cantei em 15 cidades diferentes. E no dia primeiro eu já comecei a ansar, É procurando esse cara. Esse cara realmente está difícil esse, de encontrar. Esse, esse cara é você, rapaz. Não, não. É, eu, não é, eu não. Eu, é, eu mas não sei antes de você que... cantar, João, antes de você cantar, eu quero mandar um abraço para a rapaziada lá da Cariri Gás, volta. Cariri Gás, que é o melhor gás do Brasil. Faltou gás, é só ligar aí lá comigo sobre esse trabalho que ele me entregou aqui. A gente vai falar sobre essa ideia e como foi que surgiu. Mas antes, vamos ver quem é esse cara, ou aqui no Nordeste, quem é esse cabra. Eu tomo mais a liberdade de avisar a patroa, avisar a senhora, olhe, não queira ser o melhor amigo do seu marido. Não queira que ele lhe proteja, com... porque esse negócio de ser o melhor amigo, isso é coisa de cachorro. E é? É, não, isso não... Tem que... Aí, e você não tem medo de apanhar não, né? Não, Quando não, precisa, se não Graças então, a Deus. Minha senhora, se então vai lá, a cunha Se o seu marido eu... tiver com o negócio, você é minha amiga... Então retiro o que eu disse, esse cara não é João Dino, a cunha. <risos> com certeza. <risos>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 Esse cara sou eu o cara que pega você pelo braço Esbarre quem for que interrompa seus passos está de seu lado, que dera o herói esperado por toda mulher Esse cara sou eu Um cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se vê e vem seu pouco E acaricia os cabelos, tu fala de amor que fala outras coisas, que causa calor Anda feliz com um sorriso que diz. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você. Que te faz feliz, o que te adora. Com o teu pranto, quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Um cara que sempre te espera sorrindo. E a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, olha é, e me diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu cara sou eu Esse cara morreu Esse é lá do Pernambuco, Fábio Carneirinho Calor. Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira, testando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todos a ter, E descandei passando pelos bares Cheguei a menina e voou pelos ares No pique do frango, caí como um raio ei me segure -se, meu se não caio, me segure -se, meu se não caio Me segure -se, meu se não caio, me segure -se, meu caio, me segure se não caio A pontos a todos O dia passando pelos bares Jovei a menina e voei pelos ares. No pico do preso Caí como um raio oi seu voce não caio No seu não caio mas seu não caio mas seu não caio Bom demais, é o primeiro grito de carnaval Aqui da, da nossa região Aqui na TV Verde Vale No programa Tarde é Nossa Com essa grande figura João Dino Olha, antes de falar um pouco mais com o João Dino Eu quero mais uma vez avisar Que precisa-se de doméstia Vem pra cá João estou aqui. Antes de mais nada Me diga aqui como foi essa ideia aqui, ó. O pioneiro da Seresta Baile Show O grande João Dino Que eu estou em mãos aqui Que eu confesso que eu nunca peguei um material Que contém 136 músicas rapaz. Não, aí são 136 faixas ah, 136 Tem faixas, faixas aí que tem 10 músicas É nada O Pupurri de Altemar Dutra, por exemplo Eu selecionei os grandes sucessos de Jair Murinha, e Evaldo Gouveia Fiz um, uma coletânea, é, gravei numa faixa só Bem Avenido Granda tem 3 músicas, tá numa faixa só é, Walter, é, é, também tem muitos artistas aqui Adilson Ramos Oito músicas de Adilson Ramos, aquele Pupurri de Sonhar Contigo. Menonatos São também. oito músicas também. Portanto, aqui tem mais de 150. Oh, Autores são mais de 150. MP3. Que boa ideia, Você nunca viu? mais ouviu Sim. falar do João Dino lançando CD. Exatamente. O Roberto Carlos gravou quatro músicas. É, inclusive... Aí lançou um CD com quatro é, é, músicas. É, inclusive... é isso, não é, isso. É, isso é, mas é o seguinte, olha. Hoje, a gente tem visto algumas coisas aí extraordinárias. Roberto Carlos está ganhando dinheiro, não é nem com esses quatro CDs, que inclusive um amigo meu comprou um disco de Roberto Carlos, quatro. já está na AC, é, é, na tiragem. AC significa que já está na ABC, na terceira tri, prensagem de um milhão, de um milhão de cópias. Né? E a, o grande que do negócio não é nem isso. Ele tá, é, a, a gravadora e, e enfim, o artista, eles vendem mesmo, estão vendendo muito, é na, no iTunes, já são quase 5 milhões de downloads. No, no, aí, você imagina aí a três reais e poucos Cada download Tirava <risos> então, meio do prego né? Pra, que, do prego, pra que gravar CD? Pra que gravar DVD? Se essa é a realidade Aqui é que é Toda DVD. música interessante que, se, é, que, se, que parece comigo Eu estou gravando no estúdio de Frank Félix, Eu não vou pra Fortaleza mais Eu não vou mais pra Caruaru Antigamente eu levei esse povo todo pra Carbaru, ficamos dentro do outro lado. É bom. Semana, é bom que você leva o um menino para passear. Pois é, mas aqui é todo mundo já passeou demais. Todo mundo já passeou, foi demais, viu? Lindenberg acha bom lá em Caruaru Lindenberg é o rapaz do um, um dos músicos é o Satanás. Quando o Caboclo chama a gente para mostrar o trabalho, o que é que a gente diz? Como é que a gente faz? Não, já mostramos. Já, já mostram. Já estamos procurando se esconder já. Bem, tem uns camaradas que chamam, é para mostrar o trabalho de vocês. Eu digo não vou não. É tem... da Bahia. Oh, olha, aqui tem um celesteiro, só tem um seresteiro aqui. Venha mostrar seu trabalho aqui, eu digo, vou não. O baiano quiser que venha pra cá, eu não vou para aí não. <risos> pois é, né, João Dino pode dar o, o, já o desfrute. De Afinal, é são quantos anos já de carreira, João? Só 30. Pois é, para que mostrar? Desde maio de 82. Que, que tinha de mostrar, de 82, já mostrou, 82, né? Maio de 82, eu cantei uma festinha para as mães lá em Cajazeiras, na ABB de Cajazeira Paraíba. E tinha umas pessoas de fora do banco, que estavam lá, é, vieram ouviram aquele som e chegaram. Era o dono de uma churrascaria chamada Fips. Aí, eu, quando eu estava terminando de cantar, ele disse: por quanto você vai cantar lá na minha chumascaria? Eu falei: rapaz, eu estou aqui cantando para os colegas do Banco do Brasil, e eu não sou profissional. e Ele disse: mas do jeito que você fez aqui, por quanto é que você faz lá? Eu disse: eu vou para lá, se ficar interessante, você, você resolve alguma coisa. Eu ganhava na época, Fábio, em torno de 800 reais no Banco do Brasil, nessa base, 800 mil, sei lá, naquele tempo. Aí eu fui pegar o 800 violão. Oitocentos mil? Era, mil? era ah, mil, aquela cruzei. moeda antiga, ah, muda demais, né? 800... Que eu já fiquei com vontade de fazer o concurso seria, seria hoje talvez uns mil reais, né? O equivalente por aí, né? O que é fato é que quando eu terminei de cantar, eu comecei a cantar nove horas, seresta, né? É. Ninguém cansa de cantar seresta, as mulheres aplaudindo, batendo, palma, aquela coisa toda, vai longe. Lá para as cinco horas da manhã, quando eu... ele chegou para mim, eu disse, tá bom. Ele foi que mandou parar, eu ainda queria ficar. É. <risos> Mas ele pegou e me deu... O dinheiro que eu ganhava no banco no mês, eu digo, como é, homem? Negócio bom danado. Eu botei aqui nesse bolso, eu digo... O que é que eu vendo novo? <risos> Desse jeito o cabelo deixa até o emprego Mas olha... Pronto, desde esse olha, tempo que eu não parei João, mais João, apresenta aí os músicos, por favor Maestro José Renato da Nobre, que ela é regente do coral estudantil São João do Rio do Peixe É maestro da banda de São João do Rio do Peixe, de Triunfo, do Poço Sete Mura mas tudo quanto é banda um lá um instrumento aí bonito, todo reluzente É, tem, gente, é né? e tem outros também aí são, tão, Tem um grande, tem um pequeno, tem um médio, tem tudo, né O Giordano, o, o, os, o os você conhece, que é daqui? O é grande músico René... Nogueira, é lá de São João do Rio do Peixe também. Ah, contra diz que ele nasceu em Iraúna, outros dizem que foi. Mas é mais certo que ele é de São João do Rio do Peixe. José é, né? Renê Nóbrega, Pinheiro. É, da, é a família de, de é. João Claudino lá? É, não? é também daqueles familiares lá de Solonópolis, tem tem maior orgulha de é, dizer então que... Então, o homem São é rico. Que o seu homem é, é, é, é Lindenberg, você não sabe o nome dele completo, você não sabe o nome de Lindenberg. Não, sei não. É Alves, tem Alves também. Não, tem mesmo. Alves, mas é Costa. Alves, ele é assim com o, Edu, o Eduardo Costa. E é? É. Mas quem é que fica de costas? Hein? Quem é que fica de Costa? Aí saiu depois. Eu, depois... <risos> Não, L Johnson. inclusive, inclusive o Lindenberg trabalhou comigo e ainda trabalha, assim, às vezes que preciso dos ele projetos. Ele repertório de todas as bandas de vocês. É de dos pro, alguns projetos de gravação <risos> ou, de, ou de shows. O Lindenberg já sempre faz um trabalho com a gente e é um prazer estar com você aqui. E o do teclado lá? O teclado é Johnson. Ele é lá de, ele nasceu em Pereiro. e logo, Ceará. logo quando ele nasceu foi o tempo que começou aqueles terremotos lá em Pereiro. Lembra que tem uma, um, uns bom. Terremoto em Pereira, aconteceram vários. O pai dele veio para o Ico com ele pequeno ainda. Ele ficou lá no Icoe, praticamente do Icoia. É, você é mais do Ico do que é de Pereira, né, guitarrista? Ele faz, ele faz a noite também, ele, é, ele faz bazinho em tudo quanto a região. Tá. Quando ele sai daqui, termina a seresta comigo, alguém já chama ele para cantar, ele vai também. Tá certo. Ele canta de segunda a segunda. Graças e a o Nivaldo Deus. é da Terra dos vezes Canaviais, de Barbalha. É? Esse boa. também você conhece, é daqui também. Val, né? grande músico. Está faltando aqui a, o menino da percussão e está faltando a Cíntia, que é quem faz o, a, a Gal Costa, quem faz a Elba Ramalho na, no nosso carnaval. Que bom. Portanto, eu pois. quero só lembrar os amigos, antes que seja tarde, que próximo sábado nós vamos estar na ABB do Crato. Aliás, próxima sexta, dia 18, na ABB do Crato, fazendo o 16 baile vermelho e branco. É uma produção do Júnior Matos. Já aconteceu há muito tempo. E dia 26 eu vou estar na terra do Nivaldo, uhum. no, lá, crato, no, no Crato, no Bado Mauro. É na ABB. Na ABB, a partir de que horas lá? É 10 horas da noite. E em Barbalha no dia... 10 horas dia... o se começa e eu continuo. E em Barbalha qual é o dia? Em Barbalha no dia 26, e é no Bado Mauro. Bado, Bado, Bado Mauro. Em barbalha. Mauro, vai o povo aí, eu quero muita gente, viu? Pronto, então e... vamos lá, vamos para o break. Há mais ao, ao som de mais uma canção aqui na voz de João Dino e sua orquestra. A gente volta já já com mais um bloco para falar com a turma. Vamos embora, João Dino. Eles vão começando aí, eu vou dizendo, olha Hoje é em Mangabeira, distrito de Mangabeira Nós vamos estar na festa de São Sebastião de Mangabeira Amanhã no Iguatu, lá no Eugênio Pizza E domingo na festa de Jesus Maria José Lá em Uiraúna, na Paraíba Fim de semana tá desse jeito Mas mais que tá nessa fazendo lisura na ponta do pé quando o frevo começa ninguém segura e vê como é tem um mais que tá nessa fazendo lisura na ponta do pé quando o frevo começa ninguém segura e vê como é o frevo madruga lá em São José depois em Olinda na Praça do Jacaré bom demais bom demais bom demais bom demais menina Vanessa que espreme é bom demais bom demais bom demais bom demais menina Vanessa que espreme é bom demais Que esprevo é bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina Vanessa, que esprevo é bom demais No passo, eu rodei Rodei, reciclo Foi a saudade que me trouxe Pelo braço Eu quero ver a bonecação na rua passando toma umas e outras e cair No passo, cadê o Toreiros, cadê bola de ouro As pássias me adoram Os nós de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça e depois um De um cá, acaba São José, quero ser vivo, ai frevo que entra na cabeça depois, um pouco acaba no pé. De volta aqui na TV Verde Vale e aqui é o som do grande. João Dino, roça aí meu irmão.